fazer um slime vermelho e com brilhantes prateados vai ficar muito giro para começar vamos usar a nossa cola que a família Kika só usa essa cola que é para nós é a melhor a Kika já meteu a cola, não foi? e agora vamos colocar duas colheres de maisena que mexer muito bem É para ficar muito, muito fofinho É para ficar muito fofinho hum. Cheira bem é Cheira assim. a rola, não é? Hum? Mãe, pode ajudar um bocadinho? Hum. Obrigada Enquanto a Francisca mexe a massa, não se esqueçam do like e subscrever o nosso canal, não é Kika? Sim, sim. Agora já está bem dissolvida uma colher de gel de banho. Lá. Eu gosto. Não gostas? Sim. Eu quero, eu quero. Tu queres? muito Agora vamos meter uma colher de óleo é, de bebê. É não, não, é o prateado. Hoje vamos fazer o prateado, tá bem? Sim. Óleo de bebê. Olha, olha, olha, olha são mais. São muitos, não é? Mas hoje vamos usar o prateado, tá bem? E agora vamos meter a espuma de armiar. É um Uma bem cheia. É um queres? Agora vamos meter a nossa cor. Ah, papai, papai, o meu pão? O que vai pôr? O que vai pôr? Vamos ver se o nosso vídeo vai chegar aos mil likes. Sim, Kika? Vamos meter o nosso borax que é para ficar durinho. Olha, mete aqui um bocadinho de dourado. Menos dourado aqui. Exato, isso. Cá. Não, é só da, da prateada. Está bem? Não, eu, o meu. Vamos mostrar os amigos aqui assim. Não, é o meu. Vamos. o meu. Não, é o meu. É o meu, é o meu. Olha, filhos, baixa. Vamos mostrar aqui os amigos. O que é fechado? E a textura? Cuidado que ele vem aí. <risos> o pai vai te meter com slime. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça do like e subscrever o nosso canal. Tchau!